Sendo visto através de uma vidrata tridimensional, o que, que, o que, que essa vidrata? mostra? Mostra o ser que fala e o ser que o outro, então é, é por isso que a, a questão das palestras tem um valor relativo. A pessoa tem que sair fora, é, transcender isso para chegar a ser o que ele já é por isso que a gente fala uh, alguma coisa sobre a teoria a gente para a meditação para perceber isso não adianta meditar sem ter um objetivo nítido do, do, de qual é a, o objetivo dessa meditação né? qual é a finalidade real dela não é fechar os olhos só de ficar restando, é, ou lidando com pensamentos ou tenso, refletindo apenas existe algo é sendo o ser que somos e que é possível de ser percebido. É, na verdade é revelado isso, como o nosso ser agora o que, que acontece o que, que a gente pode fazer para criar a condição ideal é exatamente conhecer como é que funciona esse hipnotismo coletivo para que a gente sente que de prender a atenção a ele, ou a ele, né? E deixar a mente transparente para que o real se revele. Tá? Então seria, seria a para anular a mente. Seria tirar de braço daqui. A pessoa, o que ela faz? Ela quer, ela quer usar o princípio para melhorar alguma coisa no objeto que ela está observando. Ela quer curar alguém, ela quer melhorar a vida de alguém. Ela quer melhorar a própria vida, né? Porque ela está olhando através essa vitraça. Se ela perceber essa ela, ela a mente para de fazer aquilo que não funciona. Todo mundo já viu que isso não funciona. O que é que funciona? É. A gente está falando de anular a mente, é tirar aquele grafo, quando essa vibração deixar de mostrar uma imagem para nós, como se ela fosse real o que, que automaticamente acontece? o real se revela certo? se eu tirar aqui vou olhando para lá né? observador se tirar aqui <risos> o que acontece quando isso é, essa vida sai é removido. Nada alterou na televisión. O ser que sempre esteja ali, ele faz ser percebido só como ele é. Só isso. Então não existe nenhum instrumento nem para resistir às aparências. Nenhum deles. É assim que funciona o mecanismo. Por que a gente tem que fechar os olhos? A é, meditação, correto? Ela uh, não tem nada a ver com o olho aberto ou fechado. Por que, é que se fecha os olhos no início? Para facilitar, para desmudar a atenção da vida. Simplesmente. Agora, não adianta só fechar os olhos e conservar segurando a imagem que é a vida para mostrar. Certo? Seria a mesma coisa que a pessoa tirasse a janela vermelha e, e olhasse aqui mas aquela imagem vermelha é muito presa ainda na mente como se fosse um hipnotismo mesmo é não? É? então nós fazemos o contrário no estudo é? é exatamente o contrário é, as pessoas dizem que eu sou é radical mas não é questão de ser radical é que não tem outro jeito não é? não poder servir a dois senhores ou nós olhamos direto para a realidade mesmo diante da janela e aí que está o segredo da coisa nós não precisamos tirar a janela. Um tá? Porque a vida toda é querer tirar isso daí. Ela está lá atrás no olho, né? Que negócio é mais assim? Então eu estou Por isso que eu coloquei anualmente mente entre aspas. Porque se isso for feito corretamente, nós chamamos de autocontemplação, por que que é autocontemplação? Porque existe uma unidade. Então se tiver alguém contemplando uma verdade, só pode ser um. Único contemplando a si mesmo certo? se só existe um ser você só pode contemplar a si próprio tá? bom agora não significa que essa unidade ela não esteja manifesta em infinitas manifestações é uma variedade infinita tá? tudo aqui nessa unidade ela tem a sua individualidade mas continua sendo um... Certo? Então quando nós é, vamos fazer a primeira meditação Primeira coisa que eu estou lembrando Que vamos supor que a pessoa tenha algum problema Quer dizer, isso é uma piada do problema, né? Certo? Porque seria que o problema né? Na realidade Aquilo que não vale para Deus, não vale para, para, para nós o que, é, o que é válido para nós, é válido para Deus, porque é o mesmo jeito que existe, tá? O que, que significa essa percepção? Esse é o batismo do fogo. Ninguém consegue passar para ninguém. Então, essa é a foga descida do, do céu, né? Espírito único. Então nós, nós pronunciamos isso, certo? Então não tem meio tema, a pessoa fala assim, Mas eu, então eu vou pegar esse princípio sério aí, eu vou... Se eu bem a, a fundo, uns três dedos, que ia ser é, assimilado. Você já não está usando nada, porque é chato isso. Tá? Essa é a mesma coisa que a pessoa de casa, dependendo de tirar essa, essa janela colorida, ou começar a arrancar os trecos aqui para montar a janela, ela né? tem os dedos enxergar a realidade. Certo? O, o fenômeno de que nós criamos em tempo, e nem como retirada de ilusão. O fenômeno tem que ter uma auto com o perfeito. Então, como ela choca os sentidos, a gente já coloca a ilustração para, para a mente se localizar, certo? O que está fazendo? Não tem sentido a pessoa adiar a perfeição. Mesmo porque isso é uma perfeição para se manifestar. Necessitasse de algo de um suposto ser humano, ela não seria a perfeição. Tá? Então, existe uma perfeição aqui. Ela é uma só. Não tem duas perfeições no universo. Só tem uma. Então, onde essa perfeição está, eu estou. O que significa autocontemplação? É simplesmente é, fazer a identificação somente com a perfeição. Mas não na expectativa de que isso venha a se tornar assim. Tá? É, é a, é a ligação direta com a perfeição. Que já existe. Vou lá para a ilustração? Então eu vou fazer a meditação. Deixa eu colocar mais a ilustração do, sobre esse assunto. Do cóculo com lápis dentro. Todo mundo já, já, já, já, já ouviu falar, né? só próprio indivíduo da caixa de casa, né? Talvez a gente só fez isso aqui, né? Não é aquele efeito tipo de curvar ou né? de colocar na água. Ele vai parecer rompido é, ao nível da água se nós olharmos lá de fora quebrado. Quebrado mesmo. Né? É, não é torto, ele é quebrado, ele parece quebrado, mas parece com dois laços. Fica na posição quase que paralela até. Não que é paralelo, né? que mesmo. Então, a meditação o que é? É enxergar o lado inteiro, Vocês cesar a aparência estará simples. Então, é, eu gostaria hoje de deixar esse ponto principal ligado a esses dois temas. Quer dizer, são dois itens sobre a mesma questão. Né? Um, que a ilusão não é exteriorizada. O segundo é que, mesmo. diante da aparência mesmo diante da aparência reconhecer a determinação Essa frase é uma coisa muito grande Quando a pessoa ela pensa que está se uma situação terrível Se ela lembrar essa frase aqui Essa frase aqui é a mente dela Para lembrar que todo esse drama que a pessoa está vendo lá fora Que está mudando a vida dela Não tem nada lá fora mudando É uma imagem tomada na mente dela não, não consegue ser esterolizada isso